E aí pessoal, com vocês, aqui quem fala é o Pinguim, e hoje estamos aqui para assistir nada mais nada menos do que uma Nintendo Direct, senhoras e senhores, estava com saudades Exatamente. de fazer um, é. um reactzinho aqui, daoríssima, eu estou aqui com o meu queridíssimo amigo, que, que nunca apareceu nesse canal aqui, né, inclusive, MBJ, MBJinha. É isso aí, olá a vocês, é quem fala é MBJ, e estamos aqui para começar a nossa Nintendo Direct com participação aqui do Pinguim, na verdade, é, eu... tanto eu quanto o Pinguim, a gente vai fazer transmissão simultânea da tal da Nintendo Direct, né Pinguim? Exatamente, vai é começar aqui. daqui a pouquinho, vai começar agora. Você já está gravando aí? Sim. É isso aí, agora começou pra valer mesmo. Uhum. Já tá pegue 18 e temos aqui uma nota aqui no caso. Qual o seu primeiro trailer? Eu não faço ideia. Que trailer é esse? Isso tá é Fire Emblem de novo. Ah não, Fire Emblem. Não coloquei nesse, nesse. Desculpa, gente. We live on the continent of ah, para de farinha. Começou, começou ruim. Não gosto. <risos> não quero. <risos> eu não quero. Não quero, não quero, não, não. Não quero, não. Faz aquele. Eu não quero. Eu não quero. quero vem, eu, eu, eu não quero. Eu não quero. Eu vou até aproveitar. Pô, é meu mano. Eu não aguento mais o Emblem. Toda oh, Nintendo Direct tem que ter esse rolê. É. Toda direto tem que ter o um rolê de... de Fire Emblem, é. em... o DK, Deus, Treehouse, não e Desculpa, Heroes... Desculpa, eu falei de Fire Emblem, mas pelo amor de Deus... Para. <risos> que jogo é que eu vou lançar agora de Fire Emblem, que eu não faço deck de jogo é esse? Não faça ideia, mais um Fire Emblem para Collection. É... Por que não tem um moda? Por que não tem uma outra franquia coisas da Por que não tem um Wario Land? Por que não tem um Donkey Kong? Fire Emblem, tô nem aí. Desculpa. É, também. Cabelinho de Nintendo Switch. Cabelinho de Nintendo Switch. Gostei, gostei. Defi é Qual aí. é a sua definição de cabelo? Cabelinho é. de Nintendo Switch: Fire Emblem e Nage. É o cabelo vermelho Engage, e. Ganhei, na verdade, né? Oh, really awake, yeah? É. Bem, mas uma coisa é tem que concordar: Fire Emblem é bonito. Graficamente falando. É, isso é, é um fato. Nome. Tô falando que o jogo é ruim, mas assim, porque. Eu rádio não rádio quero. Rádio. É, véi, é... Eu, eu, eu nunca joguei Fire Emblem, eu nunca joguei Fire Emblem, mas assim. Sei lá, é. ele me parece tão. É, é mais um jogo medieval, tá ligado? É, <risos> é mais um. Depois de vários outros. É. Eu não quero! Eu não quero! I don't te quero, passa pro próximo Direct! Ó, oh, next, chance. Tá next! Logo. Next, não next. gosto de jogo de estratégia. Qualquer outro RPG que não seja Fire Emblem, pra mim, tá ótimo. Agora o, nome, o nomezinho eu, eu achei legal. Eu não quero saber disso. Você viu, viu a logo é, do Fire Emblem? Ah. É sim, nome... o jogo tá bonito. É a logo Nintendo Switch it's do negócio. Fire ah. <risos> Emblem Engage. Não faz desses que... Não faz agora, do agora... Passando eu... dia 20 de janeiro 23. É. O console pra ter Fire Emblem. É, o console que pra ter Fire Que saudade de você viu, Santos? Hã? Ah? Assiga ah, o Santos <risos> aí, ó. Ah, logo eu achei fraca. Eu não quero. Ah, achei fraca logo do, do Gui. Ah, tá. <risos> eu falei que eu não quero. <risos> e aí? E bom. Yoshiaki. Yoshiaki, acho que é assim que você fala o nome dele. Não sei, mas vamos. Ele é um cara maravilhoso, na né, real. É verdade, pô. Fire Emblem. Querido, e querido, querido. Nova Traffari Emblem. Hoje é Sabia? E um esse jogo. Deve falou que nem a portar, mas vamos lançar. Vamos lançar. Pera aí, não vai Esse também. jogo lançou o game do ano passado. Ah, não. é o game do ano passado. Ah, não, vai chegar em Dexiu. Peraí, peraí, peraí. É porque pra mim agora é. que deu o estalo. Yes! Oh, esse jogo tinha que tá muito tempo no Nintendo Switch. Deixa eu te contar. Esse cara. Mas Caraca, Faz o... sentido tendo Switch, né? É, exatamente. para ver se o jogo tinha que estar no Switch desde o lançamento, mas é isso. Agora, é, eu achei é que, que, que, que graficamente. Que... Graficamente ele perdeu muito, hein? É, de fato. Pô, mas. É bom. Espero que esteja rodando uma, um bom quadro de FPS para perder tanto. É. With every corner. o teu Joy-Con, deixa ali coloca. É o do jogo, ou né? Online? E agora. De um online? Como oh, é que vai ser Stick Show online? Eita! Eita! Eita! Pera aí, não me dá spoiler, não me dá spoiler, porque meu, o meu ainda tá no Stick Show. Andou. Cara, o próximo eita, jogo. Hoje, Parece que era um jogo que. Eita. Eita, Mano. eita, peraí. Tá, qual é, peraí? Será que isso é da franquia de. Foto a coisa? Eu agora, agora chegou, mas. Não sei. Eu não aquele joguinho de. É de... ter... aquele, aquele. Parece aquele jogo de terror lá do, do Gamecube? Project Zero, isso. Legal. Será que é um jogo oh, tá da franquia lá? Last Memories, ok. O Project Zero tá bonito, hein? Te dizer. Use a cana to repel evil spirits uncover the memory Ah, sim. Mecânica. ah. Channel Blade. <risos> ah, tinha que ter Channel Blade, né? Ai, que dublagem horrível. Ai, que dublagem péssima. Ai, que dublagem Vixe. horrível. um novo herói. Who looks ah tá, Eu não sabia, vai ter, não sabia nem que Chernobyl tinha e <risos> uh, já ia ter expansão. Mano. Não, sempre tem. Ah. A dublagem dessa robô é ficou horrível. <risos> é, parece irritante, parece aquele ah, personagem de irritante. Ei, maninho! Ei, hey, mano! Ei, hey, mano! Sega é. ali, mano! Entendeu? É, é, é, essa é a dublagem é. Da, da, é. da robô. Ah, sim. Agora, dublar essa robô ficou horrível, hein? Meu ah. Deus do ficou horrível? Ah, tá, dublagem da ah, robô. Que animação que é? Bob Esponja pro Nintendo Switch Uh, vai chegar o Bob Esponja pro Nintendo Switch Ou oh, esse jogo parece muito fera, tá? Sim, sim, parece mesmo Ah, cara do Bob Esponja do Lão Luz Olha, ó, você queria Mario? Toma, você Bob temos Esponja. agora um LGBT. Bob Esponja. Aí, ó. É. Olha oh, não, Patrickzinho pequenininho. Ah, não, mano. Isso aí é. é. Não fez a minha direct, mano. O Patrickzinho pequenininho fez a minha alegria. Deixa eu ver. Agora. Não sei, o menino tá no Bob Esponja ainda. Né? É. é... Jogo de... Robuto no Ah, baby. <risos> <risos> jogo de fitness <risos> de <Diogo> Robuto <risos> no Ken. Esqueci o nome da franquia. É... é coisa de... Nós. Você não falou o nome certo? Não sei. Não sei. Fit, jogo de boss, coisa. Ah não, fitness boxing. Oh, mas achei criativo o trailer. Oh, é isso, achei criativo. Oddballers. Mano, ele pare yeah. parece que tá um Jojo na minha cara, mano. Um Jojo na sua cara. Exatamente. <risos> <risos> Meu Deus. Mano, vai ter boss battle num jogo de fitness, é sobre. É. Lindo. É Já tem lá naquele da Nintendo lá. Oh, uh, Oddballers parece da hora, tá? É. vai chegar no Switch. No aniversário. Esse jogo é maravilhoso, Já né, joguei Esse jogo é excepcional. Obrigado, ainda tá no party game do Odd Esse jogo é lindo, Tannic, é, é maravilhoso. Ah, Tunic? Ai, ai que lindo. Tunic é... Ah, Tannic, eu quero muito jogar Tannic ainda. Ah, esse jogo é lindo. Vale a pena, hein? É, vale, vale. No aniversário. Mano, a ideia de manual do Tunic é maravilhosa, é isso que eu tenho a dizer. Sim, sim. T Tunic, T -tunic é, pra, é um jogo que parece ser feito com carinho. Tem como não. Sim. Agora, o jogo de agora é os remakes de Front Mission. Que um ah, eles vão dar uns detalhezinhos a mais. Não. Oh. Legal, legal, legal. Esse Mix parece bacana. Parece mesmo. Parece mesmo. É. Sim. Até agora estamos vendo vários jogos que já foram anunciados antes. Tirando o que acho que é um jogo novo. É. Eu é, acho tá vindo, tá vindo que é um jogo forte do porto também. Não... Tá vindo muito forte Ainda não chegaram os gigantes. Ainda não chegaram os é. gigantes. Do, dos pois anúncios. É. Pra, tirando pra quem isso gosta é de Fire Emblem, aí a gente joga lá o Fire Emblem. Sim, Ah, finalmente estão falando mais do Front Mission 2. Eu gostei, gostei. Fizeram é. é. de aqui mesmo? No um Switch. Do novembro. Ah, não vai ser em novembro agora? Tá bom, tá, bom. tá bom, gosto, gosto, gosto. Não gosto assim. Uh, já vou anunciar a Front Mission 3? É isso? Beleza? tá ótimo, tá ótimo. tranquilo. Não, agora não, estamos não, não, com só os dançou nem primeiro. Of é seasons. isso. O delay do do por pinguim está absurdo. <risos> tá, tá absurdo. Eu não sei por quê, mano. Esse eu conheci tá o Raul. É. Star of Seasons. Já tô aqui, mano. É isso aí, é o Ramstein da Marvelous, Eu não sei se é o mesmo caso. Ramstein Mund da Marvel. Marvelous, <risos> não Marvel. Ah, tá. não <risos> Se tivesse. Vai é, ser louco. Oh, mas esse jogo parece ser legal, tá? É aquele joguinho é. simples que pode ter no celular, mas que é legalzinho, é isso. Joguinho bonito. É, pô. Star Wars Season, é isso. De fato, mas queremos os gigantes. Queremos os um gigantes. É, cadê os gigantes? Eu quero Mario Odyssey 2. Cortex Strikes Back. Caremos os gigantes! Splatoon 3, que já foi anunciado E já lançado. É. Você, chegou, você chegou a jogar Splatoon? O Splatoon 3 ainda não. Mas os outros sim. Beleza, que negócio. É chegou mesmo. Splash, e, balma inteira tinciado. Vamos é. ter que assistir em inglês, porque o negócio tá com um delay absurdo. Vamos lá. É uma Splash Fest bem específica. Qual é a melhor coisa? Se... Vamos lá, Gear um Funda, ok. É, eu iria Mais no Gear. Spotfest, eu iria no Gear se, se eu fosse pra jogar essas Splatfest. So Até agora nós não tivemos nenhum gigante, só jogos anunciados. Só jogo anunciado, exatamente. Tá. Infelizmente. Será ah, um gigante? So, Vamos lá. Queremos os gigantes. <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual é, qual é o próximo, tio? Espera. Eita. É da Esquadra. Oi, dá toco Oh. aí? Oh. Oh, acabou de dar Pera. um estralo pra mim, vamos lá. Hum. Jogue bonito. E octopet Traveler 2? Oh! Isso é bom. Oh, oh, que, legal. É. oh que legal. Oh, que legal. Ou estão aumentando. Estão é. aumentando o nível. Estão aumentando o nível. Tô aumentando. Ainda não são gigantes, mas estão ah, tá aumentando o nível. estão aumentando o É. Muito bom. Muito bom, Nintendo. Mas, muito bom, de senhora Nintendo. Esse de jogo de parece de ser diálogo. lindo, tá? Ele é lindo. Eu não joguei o primeiro. Eu queria jogar o primeiro. Eu queria jogar o primeiro. É. Mas gostei é. deste anúncio. É. Eu adoro, eu adoro esse visual assim de é. de 3D meio 2D assim de RPG antigo. HD 2D é velho. É um personagem furra, Hã? É um personagem furra. Pô, aí, aí vai ser compra garantida, é isso. Se tiver um fur. Peraí. É um personagem furro, mano. Tem um personagem furra, nossa senhora. É isso. Pois é. Hum. Vai ter alguma coisa com o dia e noite, eu não sei, eu não entendi muito bem. É isso. É. Então, eu tô com legenda aqui Oh my! Você chegou a jogar o primeiro? Você chegou a jogar o primeiro? Só um... Só um tequinho, mas não muito. Não, a história tá boa, pelo que pouco você jogou. A história essa tá legal? na caramba. Então, tá na Square Enix, em questão de RPG, eu confio 100%, mano. É isso. Mais destaque chegando por Square. aí. Vamos lá, vamos lá. Eu ainda tava. Eu ainda tava. Yoshiara. Falando. Ah, uh... que bom. Outro jogo de Fazenda. Uh... Uh... deixa você conhecer esse jogo acho que não cara tem muito jogo não. de fazenda nesse console tem tem muito jogo de fazenda Meu sendo Deus. lançado depois do Stardew Valley né é não só Stardew Valley mas outro jogo de fazenda <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> outro <risos> vem e mais um com batalha, né? Depois começou a surgir um monte de, de jogo com batalha. É. O único que eu quero que tenha batalha é aquele. É. Acho que é por Story o nome. Ah. que é o que você joga com uma BT-Rabazinha. uma coisa. Ó. Cadê os gigantes? Cadê os gigantes? Cadê os gigantes, Nintendo? Eu também quero gigantes, pô. Eu quero os gigantes! Vamos lá, o próximo. Ou oh, mas agora. Ah. Agora tá horrível ah. lançar jogo de Fazenda Para qualquer coisa, ah. mano. Ah. Porque tem tanto jogo de Fazenda lançando. Jogo de ritmo de Final Fantasy em estilo de Guitar Hero. Só que. É, dá o jogo de ritmo, só que. Cadê os gigantes? Que bom tem todo um que tem um bocadinho de busca, erros, mas tá. eu quero, quero dois gigantes. Eu do <risos> ok, jogo de ritmo, da hora. É, Nossa, da hora. São dois gigantes. Cadê os gigantes Final Fantasy. Inclusive estou jogando Final Fantasy IV no meu PSP, tá, tá maravilhoso. Adoro, addition, adoro Final Fantasy 4. É, final é. Final de fato. Queremos os gigantes! Cadê os Giants? É. Aí chega lá e o próximo é Final Fantasy IV. Ou, uh, 7 de julho. É. Tá bom! Você já me deu a data, não precisa falar mais não. Beleza. Depois a gente vê mais novidades desse jogo de ritmo. Mas legal, ter os outros, tá? É, sim, mas a gente. Beleza, tá mas bom. Mas já entendemos. Gigantes, sai. Já entendemos, queremos, gigantes. Gigantes, já entendemos, queremos ah, Giants. É, é, é da hora, mas esse jogo nós sabemos, já foi iniciado antes. Mano, é. Tipo, da hora. Eu acho o jogo bonito pra caramba. Ah, assim, tá, Mario Plus Rabbits, pô. Eu é, quero, tá hora, ligado? Da hora, mas. Da hora, mas. Tipo. Mario já foi anunciado. <risos> já! Já! É. Pô, anunciaram agora? Foi tipo, antes de ontem? Foi um par de coisas que anunciaram no caso, tipo, da hora, mano Mas. Cadê o Rayman que anunciaram aqui? Eu quero ver o Rayman! Verdade! Eu quero ver o Rayman. Que anunciaram já, antes. Já anunciaram o Cyberheim eu quero ver o Rayman no jogo. Era o Rayman. Eu acho que o Rayman não vai aparecer agora, mas eu mas só tendo de salário alguma DLC nova, eu acho que já vai dar bom. É. É. Mas esse jogo para... parece estar tá bem da hora, é o outro que eu não joguei o primeiro, é. mas parece que tá bom. Se jogo de fazer. Versão a versão Gold vai incluir Runny's materiais factory. gold. É. Da hora. Runs é. Factor. Fazenda de novo, véi. Runs Factor é Fazenda. É, fa é Fazenda é com RPG. novo jogo de Fazenda, véi. Mano, tá cheio de jogo de Fazenda. Essa foi a direct do jogo de Fazenda. É sobre. Oh. Só tem jogo de fazer essa desgreta, hein? Mano, cadê os gigantes? Também não sei, véi. Que bom, né? Provação difícil. De... Mais jogo de Nintendo 64, me mostre. Run Factory? Fallout Wings 64, da hora. Tá, vai vir mais um Run Factory no futuro, beleza. E o primeiro, hein? O primeiro Mario Party. Olha só. Yes, mais Mario 64. Oh, Mario, 64 Mario, mano. Mario Party 2 também. Vai vir com novo, disse que vem com novo depois. Mario tá Party 3, véi! Os três Mario Party no Switch Joguay, oh, isso é bom. Pokémon não O oh, Mario pa Pokémon oh, Mario, Mario Party é bom. Pokémon Station 2, mano, muito jogo, véi! Os dois oh, Pokémon estejam. os três bom. Mario Party, isso é ótimo! Isso é ótimo! Isso é ótimo! Mano, não vou yes, conseguir! É, Agora, Agora, agora, véi! agora agora é. vai ser bom agora é bom é. Agora, agora a Nintendo começou agora a Nintendo né? Direct começou, senhoras e senhores agora começou mesmo Exciting Bike é oh, esse Exciting é, Bike pera, pera, parece... Pera, um... pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, espera pera, pera. espera espera espera espera espera espera espera espera espera espera espera ano que vem. Isso. Eu não acredito espera GoldenEye007 confirmado pro Switch Online. E é um jogo que ficou perdido pra... e com online, véia. véi. Boa, agora vai ser brabo, tá? Agora vai ser é. a brabice, tá? Muito bom! Muito bom! Mas... Então. Muito bom, Dona Ok, o que, que vem agora? Mix Up e Nintendo Switch, tá. Mais um jogo de falar com os Esse parece RPG, vamos ver, pera aí. Mas é RPG. Outro. <risos> não, agora é um RPG, RPG, tá ligado? Que é seu, seu tá, tá bom, tá bom, tá bom. Não reclama não, não reclama não. Mas caraca, quanta A coisa história. no Nintendo Switch Online, hein? Curti, curti. Será que isso é RPG? <risos> Não, é estratégia mesmo. Jogo de estratégia. A Factorio, beleza. A Factorio já tinha sido é. anunciada. Pode entender, achei que tinha começado. É. Porque nem pra ser jogo de novo também. É. IB. Vança IB. IB, IB, vou lançar pro Switch, que da hora, véi. Ah, é um tá jogo de RPG Maker. E vou lançar pro Switch, véi. Ai, que legal! Ah, vou querer jogar, eu quero... Eu quero qual... Ah, é, lindo. Esse IB, é IB. Cara, que da hora. Pô, eu quero, quero jogar, será que tem na Steam? Depois eu vou conferir. Tem sim, tem sim. Agora eu tenho um Switch, que vai ser uma versão nova. coisa de novo, pela vista. Pô, quero jogar agora. Jogo Pronto, já jogo I de novo. Ei, muito bom, muito bom, muito bom. Ou, oh, curti, curti. A atualização do jogo, de personagens novos. Tá. Tá, Battle League, beleza. Mas, beleza, atualização de um jogo que tá meio mortinho. É, é, é meio triste na real, tá meio mortinho, né? De real. É. Sim. Pois esse jogo Próxima. tinha tudo para dar certo, tá ligado? Mario Strikes. Outra RPG. É. Oh. The final Cara, oh, por é um o final de um começa. Cara, é Por um segundo eu falei: que... Ginxi Impact, não. Mas é parecido, beleza. É. Tem muita RPG essa Direct, que pelo visto, hein? É. Ou essa é. Direct tá cheia de RPG? É RPG e... jogo de fazenda. É, tá. Sim. Ô, oh, mas tá me lembrando muito o Genshin, tá? Esse jogo aí. Do, esse RPG que tá. É. é. Gostei. Jogaria? Jogaria. É só não ser full price, mano. É isso. Eu ah, jogaria. Eu gosto de jogo estilo Ginxin, tá ligado? Hum. Que bom! Cadê os gigantes? Só teve um gigante até agora. Pera, olha ah, só, mais parte do Mario Kart 8. Ah, começou a parar. Tem dois. Ah, é só. Legal. O meu tá no Atelier Rise 3 aí. Bom, bom. A pista. Tá bonitinho. Aí, pronto. Né? Não tá, não tá. A ah, 3. Assim, vamos lá, adoro, vamos não tá lá, vamos lá. Vamos ver o que vai em mim. Beleza? É o Olha que bonitinho. Incrutal. Ah, eu adoro essa pista, pista velho. É essa pista maravilhosa, velho. Eu amo as pistas clássicas aí. Adoro mesmo. Já... Posso ser a outra? Vamos Pera lá. Mostre, Telmo e Mor. Ah, Beach O Oh, Pit Garden tá legal, tá? É. Eu tô jogando Mario Kart Tour. Me eu louco. Tenho certeza que vai ser é, é, vai lançar no inverno. Vai ser do, do Mario Kartu? Então, assim, eu te digo: tá boa, tá? Tá, tá nice, hum. tá legal, tá legal, tá legal. legal. É, vai lançar no inverno, vamos lançar no final desse ano esse sete no caso. É, essa, essa, essa, é, tipo, é vai ser provavelmente é. pro Natal, né? Faz sentido, é. tem bichinha de Natal, legal. Legal. Beleza, agora a novidade sobre o Nintendo Switch Sport. Outro jogo mesmo assim. Ah. Tá, peraí. Até agora nada Nintendo empolgante. É. Ah, Nintendo Switch é. Spots! Ah, é. eu, eu, eu sou louco pra ter esse jogo. Esse jogo. Porque eu amo o Nintendo Switch é. Spots, mano. Sim. Oh, pô. Tipo, uma pena que ele tá meio abandonadinho, mas. Ele tá meio abandonado? Eu chamando... ah, não, eu... Eu dar... Mano, eu gosto dele eu só é, de jogar de forma pera, local, pera, pera, mano, pera, pera, então pera. eu não ligo. Convidado, peraí, coisa especial. Eita, adivinha hum. que chegou. Ele mesmo, o próprio. <risos> ok, que novidade você some? Pode mostrar, mostra aí. Mr. Miyamoto! Ah, Miyamoto! Enfim, não muito sobre isso. Vamos lá! Agora é sobre Zerda! É isso. sobre Zerda! É ah, com ah, sim! Tinha lá o parque lá anteriormente, vai chegar em Hollywood, Califórnia, as coisas, isso não pra caramba. Isso é muito da hora. Ah agora vem Marizerta, agora vem Marizerta. espera espera espera espera que como assim pera aí não me fala nossa. ok nossa supermente sobre o maravilhoso ah mas já mas já anunciaram isso já mas, mas já anunciaram já Nintendo e ainda estamos trabalhando na série. Mas você já Ah, tá. Pikmin? Biki, Pikmin. Tá, ok. Mas você já Bikimin. anunciar... É, que bom, mas... Ele não foi lançado, Pikmin? Já, não... já foi lançado. Eles estão anunciando um monte de coisa que foi anunciada. É. Ah. É um jogo que tem... É que nem Pokémon, Pokémon GO. Sim, eu tô ligado. Fez um jogo, no caso. Eu sei, ele é um Pokémon é. GO com uma mecânica mais parecida com o Pikmin. Enfim, é. isso aqui. É, eu nunca joguei Pikmin, então... É. Nem me chama atenção isso senão... Cara... é, Por que você tá anunciando um jogo que já foi anunciado já? Mano, que flop. Véi, eu... Ah, meu Deus do céu. É fofinho o Pikmin Bloom, é. mas sei lá. Já tivemos esse jogo antes, já, velho. Vamos lá, enquanto você tá falando do Pikmin, o que você achou do Mario Kart? Da hora, o Mario Kart, mas. Cara, essa direct até agora tá meio. Pediu <risos> o Tá meio parada, Sim, né? Tá meio, tá meio parada. Tá meio... Tá meio parada. <risos> até agora que a é gente de bom. Mario Kart, pelo okay. menos pra mim. Vamos lá, ele vai Mario... anunciar outra coisa. Tá, O quê? Não. não. me conta esse spoiler. É né? isso? É. Pera, é sério? Tá bom, rapaz. Cara! Aqui agora ficou a tela preta. Ah, aí sim, mano! Opa! É Pikmin novo? O que, que é? Cara... Parece ser. Mano, é Pikmin 4, mano! Eu adoro Pikmin, yeah! velho! Finalmente lançou Pikmin 4! A franquia voltou, A véio. franquia <risos> voltou aí, ó. Para Paração <risos> de Pikmin aí, ó. Pronto! A franquia voltou, véi. Não sei o que aconteceu isso no começo. Também estão me perguntando. O pior é que só tem até o de novo. Vai sofrer a mesma maldição do do Bayoneta, você vai lançar é. É, é Que bonita? Ah, que bom que eu sou assim. o Pikmin e tal, véi. Yes. Eu adoro Pikmin. Eu adoro Pikmin. Porque legal, mano. Eu adoro quando uma franquia é. retorna. Mesmo eu nunca tendo jogado. Eu é. achei muito bom. Achei top. Tá certo, nós não tivemos trilha do filme, nada do tipo. Nenhum jogo novo do Mario, mas foi Pikmin, né? Mas beleza. Foi Pikmin, teve, oh, teve jogo ah, do Nintendo 64. Eu gosto de Pikmin, então. Tá, já voltamos. Tá, não okay, teve nada do o filme, hein? Por favor, Nossa, que não dê copyright, flex as coisas, vamos falar enquanto isso. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. E, vamos falar, vamos, vamos falar, falar. Vamos falar não da não podemos, direct. Vamos falar da Não podemos, da não oh. podemos oh, mostrar seguinte, músicas. Não tem é... música. Não existe música. Não, não existe música. Por a gente tem que falar para não é. dar copyright pra é. da gente. Sabe isso? É, Porque ligado. se não vai dar copyright no caso, vai dar aí, vamos é, lá. Isso mesmo, é, aí, isso mesmo é, sabe? É aquele é negócio tipo, e a gente tem que falar. Pois é, é isso mesmo, copyright, flex as coisas. Nós não podemos deixar que isso aconteça, entende? Pois é, Vamos lá, it, coisa, músicas, de empresa Vamos lá, uma, e olha tipo, lá, Just Dance Pois é, Just Dance, é, que dá copyright é, Flag em é. todo mundo que faz Nintendo Direct é, tipo, Que, que, que é. bom, Just olha Dance, vai ter muito tá bom, online. Ubisoft, é, por favor, é, não lasca nós Já revelaram o jogo antes, é já, revelaram lá. antes é. já revelaram Já revelaram, já, já, já falar falaram na Ubisoft antes. há pouco tempo Porque teve Ubisoft é em pelo É isso mesmo, é isso aí, falaram já Agora acabou o trailer, pô, não para de falar Uh, outro RPG, véi. Outro RPG, véi. De fazenda. Não, não, passa já. Aí virou palhaçada já. Aí virou palhaçada. Não, virou palhaçada. Aí virou palhaçada. Virou palhaçada. Outro jogo de fazenda, véi. É, é outro jogo de fazenda, mano. De novo. Outro jogo de fazenda, véi. De fazenda e RPG. É, jogo e RPG. Sim, é um jogo de fazenda e RPG. RPG. Só tem jogo de Fazenda e RPG é Redis Eu não acredito nisso, mané. Não, isso está passando já. Essa é a pior Nintendo Direct pós-switch de todas, até agora. Não. É, sim, simplesmente eu não aguento mais ver jogo agora de Fazenda, mano. Agora sim, estamos falando de um jogo grande. Finalmente... Pera aí, que, que o Harvestella tá sumindo aqui para mim. É. Agora sim. Ah, baioneta! Baionetinha! É. Vamos lá. Uh. Aquele jogo polêmico, mas que é legal. Baioneta 1? É, sim. é finalmente era baioneta, né? Demorou é. anos pra anunciar uma coisinha nova do jogo, mas aí estamos bom. É. Baioneta 1, baioneta é, é. 2, baioneta 3, beleza. Quando que vai vou lançar a baioneta? Agora com as que... uh, datas? Quero datas, quero datas! Eu não sei se vocês tiveram datas já antes, mas. tava é. aqui com o um filamento do jogo no caso. Ah. É. Esse parece é Michael Jackson. Oh. É. Essa foi uma imitação de Michael Jackson, gostaram? Pois não é, parece, aqui parece o Michael Jackson. A Gianni 20 parece 20 revoltada com a vida. Temos baioneta 3. A viola é a dos cabelos coloridos. É isso aí. Tem um dragão, tem dragão. É 28 esse? de outubro. 18 dias depois do Caramba. aniversário do canal Pinguim 10. É sobre isso. Ó. Pera, o jogo dos criadores de na da garupa agora. alguém para interessante, na real. Dark Fantasy. Oh, parece legal. É. Agora, agora que tá chegando. É. Legal. Hoje, Bonitinho. Vamos é. plataforma? Vamos é. o quê? Não entendi. O é. um RPG de novo. É. Ou é de história? Pode ser nenhum dos dois. Pode ser um joguinho de detetive. É. Mas já é trailer de aqui do joguinho. E por aí vai. Pô, oh, parece legal. É bom, sim. Ah, eu quero. É, é isso. É. Não é um lançamento, mas eu quero, gostei. É. Não, é um RPG. É. E nem o jogo fazendo. Então... É. É um outro jogo de outro gênero, finalmente. Sim. sim. Ah, jogo de decisão... Ai, agora eu quero! <risos> ah, jogos jogo vocês de eu adoro. Ah, eu adoro, eu adoro. Ah, oh, jogo... Eu... Vamos lá, próximo jogo. Ou, oh, pera... Hã? Que tipo... Será que é Cloud? Cloud. Pera aí. o jogo Cloud? Ah, não. não! Ah não, isso aí é Cloud? Ah não, eu queria Resident Evil que... no Switch. Ah não... São Claudio. Oh, o Capcom! Isso é maldade. Isso é, isso é maldade, Isso é maldade, velho. Pelo amor de Deus. Não ajusta é o velho. Ah, não. Podia ser uma versão com menos gra... Ah, não. É. Isso é um palaçado, velho. Ai, vai. os outros vão ser Cloud também, véi. Ah, é, é. Oh, Capcom, tá dando a de Square Enix, né, tá lançado agora, lançar tudo em Cloud, caceta. Vamos ver agora. Que triste, que triste. O Cloud <risos> não tá disponível pra todo mundo, senhora cara. Vou Sifu, vou lançar Sifu. Será que vou lançar demo? <risos> Aí o novo jogo vai ser o quê? Sifu demo. A Sifu vai, vai lançar Switch. Switch, C -Fu C -Fu vai chegar... o para Switch. Sifu Sifu vai chegar... O pior que Sifu parece ser um jogo muito legal, tá? Pelo que eu vi de é. análise, o Sifu parece muito legal, tá? Ah, é, sim. A, agora o nome é... é o nome, né? Não tem o é que dizer. É o nome. Sifu. É. a demo do jogo aí, por favor. Por favor, entendo. Lance a demo de Sifu, que é. aí a gente vai poder falar Sifu demo. Que a gente demo pode falar que Sifu de demo... Jogo já anunciado. Não, porque aí a gente vai poder completar a frase Sifu demo e a Capcom lançou Cloud É isso. É. Opa! Ah ah tá, o Final Fantasy VII Reunion. Pô, mas que legal! Alguma é. coisa de Final Fantasy, senhoras e senhores. Tudo bem e que não é. Cloud, hein? E não é Cloud! E a Square aprendeu a fazer não. coisa que não é Cloud, senhoras e senhores. Muito bom! E tá bom! Os gráficos tão bons. É. Aí, Square, que se uma coisa que. Não... Opa! Joguei de nave, joguei de é. nave, Gosta Cara, do eu posso de joguei de nave. ser no caso, ah. a Nintendo Direct de Partner, que foi a anterior, foi melhor uh -huh. do que essa. Eu concordo, eu concordo, eu tenho que a concordar. A Nintendo Direct de Partner bonito. foi melhor do que essa, velho. Eu concordo, mas aquela Nintendo Direct foi boa. Aquela Nintendo foi é. boa demais. A de Partner que teve a cena aí foi, eu acho, melhor. Mano. Mas, tipo. Parte, Stark, né? mas... Essa tá parecendo uma parte, né? Essa tá parecendo uma estilo o né? O Endless Dungeon parece legal, tá? Endless Dungeon parece bem legal. Agora eles ah, estão melhorando um pouquinho, ali o nível. Espere manter assim. Chega de, de, de RPG... Hum. Jogo fazendo. Essa Nintendo Direct de hoje fez o Stage of Play parecer uma obra de arte. Caraca, não é meu? não. não. <risos> oh, mas hoje vai ter Stage of Play, hein, mais tarde. Você tá, tá ligado. Verdade. Que bom que vai mostrar a trilha Que bom, né? Mais outro RPG? <risos> lá vamos lá. Pô, pior que esse uh. era pra ser um anúncio grande, tá? Tem que usar porque hum. eu vejo pra caramba o povo falar Mas caraca, mais um RPG, aí ficou meio memes É... Esse jogo é pra ter um pouco mais de destaque, o problema é que... Sabe... É... É... É... É isso... E bom que vai ter um remafio do, do jogo, né? Que da hora que vai ter um no caso, mas. É, amor de Deus. Essa Indie Direct, assim, ela tá tão manjada que ela tá. Ela tá sabe o que ela tá aparecendo na real? A Apresentação do Jeff Killing. É, pior que é mesmo. Só ele escolhe um gênero e vai até o agora fim. Agora eu vou o que, que, que no caso. <risos> Jogos que já foram anunciados sendo revelados agora, né? É. Oh, né? Os Life is Strange Legal Tudo bem, Life is Strange é, mas mas, cara, é... Mais um jogo de RPG Essa não tem parecendo Vindo do Jeff Keeler, tá aparecendo é. Sei lá, State of Play Olá, aparece... Não é a terceira vez que o Lego aparece em direct? Disney Speedstorm Então é também a terceira vez que esse jogo aparece em direct? Ah não, nem. Ok, deu. finalmente Cal. Temos Cal, um joguinho Grande destaque a agora liga. sim, estamos falando de um jogo que vai ter o um remaster maravilhoso. Eu adoro esse jogo. Eu amo esse jogo. Finalmente, que jogo é esse? Aí. É, um cara... sim, oh, é o Kirby. Sim, é o cano Kirby do velho. É em 60 quadros por segundo. Que lindo. Ai, que aí sim, Nintendo. É. Aí sim, cara, Nintendo. Um Kirbyzinho para nós. Foi o Kirby até agora de jogo. Não, eu adoro esse, jogo. Jogo, não, esse um. jogo não tem defeito. Esse jogo não tem defeito, esse jogo é maravilhoso. Jogo é maravilhoso. Sabe, isso é bom. Aí sim, oh, a Nintendo, aí sim mano. A Nintendo mano. tá arrebentando nos Kirby. Nossa senhora, é, Kirby é vi Kirby, eu eu A Nintendo tá muito bem. É. Cara, eu tô... É. tipo, eu adoro esse Kirby, sabe? Tipo... tenho que jogar, eu jogar jogo, esse jogo, agora tem nova chance de jogar o jogo no Wii. Mano, eu não, eu não eu joguei... Não eu, joguei eu, eu não joguei quase nenhum é. Kirby, tá ligado? É. Esse, ah, esse eu não é joguei. Eu vou querer comprar é. ele pra Wii, tá ligado? É. Esperar diminuir o preço o aí. Triste vai ser se o do jogo fosse esse então. Mas. É, que ah. esse jogo no caso. Esse jogo não tem defeito, então é isso aí. em bom. Eu não duvido que a Nintendo lance fosse 60 dólares, tá ligado? Não duvida não. Vamos lá. Aí é, conversa de então. ordem é. começa today. Vamos lá. Pera, pera aí, já, já, já, já, já, já acabou Ah, tem mais um trailer Trailer de quê? Mano, já tá no fim Opa, agora Pô, sim, agora sim tem uns trailers de algo bacana Pô, não tem Zelda Então, você falou aí que não é um tem <risos> Zelda, né? É só é, eu falar, é. né? É só eu é falar, só né? É só falar, né? Beleza. É só eu falar. É só eu falar, né? É falar. É eu falar, né? Hum. Tá, isso aí é o 2 ou é algum remake? Não, não. Eu acho que isso aí é a sequência mesmo de Brafel The Wild. Tá, estou entendendo um total de zero coisas, entendo. mostre me gameplay, por favor. Pois é, você falou aí que queria é gameplay, né? Vai ter que calma. Eita tá parecendo é. os quatro tá parecendo a Zelda. Opa! Eita. Aí sim, Nintendo! Aí agora, agora sim, Nintendo! Eita, ah. aí sim mano! Aí Tá sim. bonito, mano, tá bonito! Que negócio é esse? Mano, que negócio é esse, mano? Será que é aquilo, é, aquele é o é, rolê é. da viagem no tempo? O Tem negócio dele que pra cima? É Opa! O oh, Kuchie essa Zelda aí. É Zelda, Zelda Kingdom. 5, não, 12 de maio de 2023. Aí sim Nintendo. Pena que é pouco, mas ainda sim nome, Nintendo. temos nome e temos negócio. Yes! A ter sido horrorosa. Não, valeu pelo Zelda, valeu pela Zelda Kirby e o Pikmin. Valeu. É. Pois e entendo é. Nintendo Switch Sports, pra quem gosta de Switch Sports também. É isso. Cara, é, essa Direct foi horrível. Só valeu a pena pra mim por alguns fatores. É, exatamente. O Só King valeu 4. por esses jogos. É. Por esses jogos King valeu, 4, tá ligado? O novo Kirby e o Zelda. É. Mas e, é a, a Nintendo... A Nintendo 4, mas isso aí é uma coisa que a Nintendo poderia fazer sem ser Direct no caso. Então, sinceramente, eu achei essa Nintendo Direct... Horrorosa. Mas enfim, vamos aqui encerrar o nosso vídeo, tanto aqui no canal BJ quanto no canal do Pinguim. Caso tenha do vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, além de compartilhar o vídeo com os seus amigos, para mostrar as nossas reações. Não esqueça de ativar o sininho para ver vídeos assim como esse. era para o canal da Receber Compensas, se me aqui no YouTube e me ajude aí. Mas então, é isso. A quem fala é MBJ, e tanto eu quanto o Pinguim, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu galera, segue nós. <risos> e galera que tá aqui no meu canal Também aí ó, dá like Se inscreve, o canal do MBJ também está aí na descrição Porque, enfim Ele é o MBJ, é isso Você deveria também estar inscrito lá Sempre amigo, sempre passa aí, né MBJ hum? Começou um vídeo do nada aqui, ah tá <risos> Mas é isso, muito obrigado por ter assistido Então, não se esqueça se feliz sempre E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Pinguinês é isso e no MBJ quem sabe é isso valeu galera tchau tchau